Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia em ponto puff, tá? Esse ponto, ele é múltiplo de 5 mais um. Então, primeiramente, eu faço 5 mais 5 mais 5 e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais uma correntinha extra. Então, aqui, para começar, eu faço uma correntinha e vou fazer uma carreira... Em pontos baixos então, agora que eu fiz a carreira de base, eu vou fazer a carreira número um: tá, uma, duas, três correntinhas, vou virar, aqui nesse mesmo lugar, um ponto alto, e novamente, mais um ponto alto, uma correntinha, pulo um, dois, três, quatro aqui no quinto. Um ponto alto, no mesmo lugar, dois, três e quatro. Agora, é só repetir. Uma correntinha, pulo um, dois, três, quatro, aqui no quinto, novamente, quatro pontos altos nesse mesmo lugar. Aqui, três e quatro. Faço uma correntinha e pulo novamente. Um, dois, três, quatro, aqui no quinto, eu vou repetir novamente. Da mesma forma que eu começo, eu termino, ok? Então, aqui é a segunda carreira. Duas correntinhas, vou virar, vou dar uma laçada, vou pegar aqui, ó, na correntinha. E vou puxar uma laçadinha. Novamente. Nesse mesmo lugar, puxo mais uma laçadinha. Novamente, nesse mesmo lugar, puxo mais uma laçadinha. Arremato e arremato. Uma correntinha. Aqui nesse mesmo lugar, mais um ponto alto. E aqui, mais uma vez, um ponto alto. Uma correntinha aqui nesse mesmo lugar, vou puxar uma laçadinha, aqui duas e três, arremato e arremato. Vou dar uma laçada, vou vir aqui na correntinha e vou repetir mais uma bolinha aqui, de três laçadinhas, aqui duas e três. Arremato e arremato, tá? Faço uma correntinha e aqui nesse mesmo lugar, dois pontos altos. Ok? Uma correntinha e aqui mais uma bolinha. De três laçadinhas aqui, dois e três. Arremato e arremato ok então agora é só repetir eu venho aqui na correntinha e faço novamente a prim primeiramente a minha bolinha de três lançadinhas uma correntinha aqui mais dois pontos altos uma correntinha e novamente a bolinha aqui no final eu faço um ponto alto Tá? Então, agora é só voltar nesta primeira carreira, tá? Eu faço as três correntinhas, viro aqui nesse mesmo lugar, mais dois pontos altos. Faço uma correntinha, tá? Então, aqui, ó, ok? Bem aqui, onde tem uma bolinha e aqui desse outro lado mais uma bolinha. Eu faço aqui quatro pontos altos. Aqui, dois, três e quatro. Uma correntinha, e aqui eu vou repetir novamente, ó. Tem uma bolinha aqui, e aqui desse outro lado também. Então, eu pego aqui e faço quatro pontos altos, tá? Então, é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira e essa outra seguinte. Então, se você gostou, deixa meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!